Um bicho estranha, louca preta da favela Quando ela tá passando todos rindo a cara dela Mas se liga macho, presta muita atenção Senta e observa a tua destruição Que eu sou uma.